Sabadão, voltou pra casa tranquilinho. É que eu vou matar a cara que perde pra mim. Yeah, sabadão, voltar pra casa tranquilinho. Porque você realmente tomou uma zoa pro Liu Eu me sinto com o Bilal. eu me sinto pro Porque você copia o flow, lá de puta de Paris. Não copia o flow, não, animal. Você passa mal. Você falou até que você é o Bilal. Só que nessa você se fudeu. Sabe, você me entendeu. Só que eu sou o monstro. O corpo da torre é eu. Oh. Uma rima boa, acho que não, oh. mas você se fudeu, você enfrentou eu. Porque brigar comigo é que nem desobedecer Deus. Ei, te, te, oh, oh, oh. Mas travou, não entendi. Ou foi Detroit, Você tentou inovar? Responde, Limpi. Sabe que oh. você tá rimando na improvisação com Guilau dentro de São Paulo, nunca fez vagão. Oh, isso aqui foi só um scratch Ah, do DJ Aderek é Z oh. Se fudeu, não travei, você que travou Agora cê manda o seu Porque eu nem vi um flow seu Isso daí foi um scratch Calma, então me escute Foi um scratch, scratch, é caixa Scratch, bandicoot Você não entende que rimando agora você não sabota scratch, bandicoot Só que a banda, Breno corta. Ah, banda, Breno corta. Dita, <risos> quer a barra, barra Bate na sua cara, não importa Grita, O unga, não aqui yeah. <risos> Isso não é o Detroit Tá achando que eu sou prato Eu sou mais forte da norte oh. e mais Leste. Então meu Deus! caralho! Ae, caralho! Bagulho ah, é louco, ah agora sem ah, ah. assim, se pode. o suporte foi tá um patalho de satisfação Detroit. Ah, é.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 Você me entendeu que quente no e Você sabe que agora é não entende é MC, cê troca vai ser idiota Com certeza mano. eu meu me aqui ah. Cê só vai, destaque Na verdade é sua mãe, é um suporte eu, ah, a ah, forma, eu sou MC, eu te mandei, qualquer um Tô mais forte Me fazem ah, um, ah, Eu sou mais forte, faço você ser risado, sabe porque que eu destaco? É o MC mais forte contra o MC mais fraco Falando de Fogo forte, você vai se fuder Você tá ligado? Mano que eu chego no sapatinho Eu sempre tô devagarinho O flow você aprendeu com o dedo Os black aprendeu sozinho ah! Percebeu? Essa aqui é improvisada Eu sei que toda vez que eu faço isso. Você não entendeu o, o pouco reto Fez um boom, né? eu o flood boomer pro Oteio A o Cada vez você <tose> vai se fuder Do início ao sim. Esse cara não faz R.P. Vai morrer aqui Sabe por que você não faz R.P. assim Teve que te repetir rima pra morrer R.P. Você R.P. sabe que eu vou te bater? É que se tu é versado, cê não vai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 Perdi respondendo, atacando, vai ser muito difícil Mas não tem problema, eu continuo no improvisado Deus já me abençoou, eu não era escolhido, mas eu fui esforçado oh! De verdade, na improvisação Pra tu é pouco que tá é bravo, mas chegar na aldeia pra mim já é evolução. Oh! Sem neurose, só acostuma Ah, tu já ganhou aldeia várias vezes, deixa eu ganhar, porra, só quero ganhar uma oh! 5 pontos, se eu ganhar eu vou te mandar aqui então aqui tá falando, Pra mim você tá de marola Deixa eu ganhar porra, já viu que perdeu Já tá fazendo discurso de quem vai embora o Sabe que isso é o Ferro Hoje aconteceu um milagre Você não viu o jurado votar em mim Você não tá aí. Aí o cara ganhou no jurado, mesmo assim ataca, tu tá de sacanagem. Eu pensei que era só MC que não é famoso, que tinha competes de inferioridade. Mano, foi improviso. Johnny, esquece jurado da batalha é comigo. Sabe o nome desespero? Melhor atacar o lanço, Eu ficar rimando contigo, eu sei que é 2x0. Quando eu respeito mano, sabe que segundo rato, eu sei que eu já. Ah, porra, começou entregando? Ah! Na verdade, não, no sapatinho. O nome disso é tática de jogo, Papelar e plateia botar em mim. Ah! Improviso. Eu admito mesmo, mas tu é esquisito. Ah! Porra, meu mano, aí a vida nem se cobra. Pode ser um bom político, tu ia roubar e admitir se você rouba. Ah! Você ia ser um bom personagem pra fazer o próximo candidato honesto. Eu que tinha que ser político, olha o que ele tá falando. Tu tá prometendo toda hora pra me dar dinheiro, vai batendo ele vai falar, tô gastando. Ó, <risos> oh, sem sacanagem, tá geral de prova falando que ele vai me dar 500 contas e pagar minha passagem. Fala <risos> é verdade, meu vato, meu pai, a sua passagem do pulsão. A passagem paga, já vou comprar aqui, vira suas costas e vai embora. <risos> pô, pô, pô, já botou no flow. Uh, cê tá ligado que eu rimo rápido e slow. Tanto faz, você sabe que você perdeu no meio da plateia. Cê falou de avião, eu te bati, cê ficou tantando as ideias. Uh, daquele jeito, sabe que eu vivo até slow. Eu tô tipo atacante, mano, e eu Cate ah, o 4 que o Apollo Tipo avião, sou artilheiro. Eu vivo de gol. No sentido literal Você tá ligado que eu mato Quanto eu tô rimando no instrumental Rap já fez eu voar tão alto Fez eu esquecer da frustração Como que o rap não é viagem com tipo ele Eu viajei em tanto de avião oh! É uma coisa que você não sabe É pular um golpe Não tem quanto ir avião Lá tem cocaína, você não localiza o seu avião, é econômico, tem coca rima. Você tá ligado? Foi o falou já te botou nessa prática. Já que você não consegue mandar até uma resposta, eu tô te matando, só usando a minha música silábica. Chega é despedir lágrimas, você não tem informação. Ele pediu na alha que explancha, eu sou um além da expressão. Você não tá vendo meu mano que eu mando aqui na improvisação? É que o conhecimento que eu tenho vem é diretamente de outra dimensão. Tá tão que você é um idiota. Quando você rima, você só conta lorota. AliExpress, porque quando eu tô rima você entregando sua derrota Você tá ligado que você perde o papo L é MC Já que o palco é algo que entrega, você vai perder, eu comemoro o bebê no Shopping. Ah! tá ligado? Então vai ser pronto Mas eu falo de japonês Só pediu um cupom de desconto tá vendo meu mano Que agora a gente chegou de chalade Diretamente de Brasília Fistal de grande Você vai ganhar um, é enqueço é grátis e agora quero... quero... quero... também todo meu corre, eu represento a zona sua. sei que você também é hip hop na é MC comum. Mas eu não quero perder meu tempo, meu parceiro, com Ele foi ensinar pro filho falar Gugu da Dai, falou Dada Gugu. Por que tá errado perdendo no beat? Ele não soube acompanhar o grito, meu parceiro, eu tenho limite. Por isso mesmo agora você vai vendo, parceiro inserce, não se estresse. Na vida que você vive, eu falo incerce. A vida me tirou a planta, a rima nesse hip hop Como eu disse, o correu do morre com ensinar da Gugaga e ele só gritou hip hop What <laughs>